Fala Se pra eu... nós aí sobre o seu plantel, fala pra nós aí quantos coleiros você possui, como foi que você começou nessa brincadeira aí? Bom, então, eu, eu já, já, já criei o passarinho de sangue, meu pai já era criador de passarinho. E dos três filhos dele, só eu que entrei. Eu reproduzi em assim, trincafé. eu tenho um passarinho que já ganha alguns troféus aí, que é um trincafé que chama Sansão. Só que esse ano eu só tô criando coleira, né? Eu ah. tô com pouco, eu meu, meu bem o meu plantel. Agora eu só tô com seis fêmeas, que é tudo criação minha, e dois machos, entendeu? Inclusive um macho e eu modifiquei o canto dele com o seu aparelho. Nossa, cara, bacana. Ele era grego, grego, grego, eu tenho uns vídeos dele grego, grego, a gente costuma falar grego da Sé, aquele grego. Tô ligado. E ele entrou num canto espetacular, cara. Perfeito um pássaro professor. E é, o que, e, é, e é o que tá galando a minha fêmea, o nome dele é Fire, ele ia disputar a temporada esse ano, mas eu comecei a galar com ele, e eu acho que ele não vai disputar bem não. Entendeu, é, tá galando, né? Tá galando, começou a galar aí, inclusive ele tá aqui atrás, ele tá no gaiolão ali, tá dormindo no gaiolão, no ninho, e a fêmea é do lado dele, a fêmea acho que amanhã pra depois já bota. Pô, bacana cara, ele casou com ela então. É casou com ela. É a segunda fêmea que ele apronta aqui no meu apartamento, que eu moro no apartamento. Eu crio no meu serviço. Certo. É em Pituba aqui, né? Uhum. Que é onde tem o meu plantel. E aqui ele, aqui ele já, já galou umas duas fêmeas diferentes. Aí eu levo para lá e deixo criar lá. É Paulo, até até o seu pássaro professor tá aqui comigo, né? Você me mandou que deu um probleminha nele, né? Sim, isso mesmo, tá aí com você. Mas ele é antigão para caramba, né? Pelo que eu vi, o modelo antigão. antigo, né? Mas eu, hoje, mas eu mas eu, eu, gosto desse aparelho, você vê que ele tá, estado de conservação dele perfeito, cara. Se, se eu não tivesse ligado no 220, ele tava, já tava usando ele agora. Botou 220 quando ele é né? Eu liguei direto né? porque eu não conhecia a tomada, eu, uhum. quando eu levei pra loja, ele tava, ele tava passando o um canto é aqui no meu apartamento. Quando eu levei pra loja, que eu ensinar uns filhotes lá, uhum. eu liguei na tomada e não sabia que era 220. Aí Nossa. quando eu liguei, deu pau. Aí queimou a fonte dele. Não, queimou. mas tranquilo, então, eu vou meu trocar. O plantel que eu tava falando, meu plantel ele é pequeno, eu tô com uh -huh. pouca coisa agora. Mas eu tô com seis fêmeas, mas tudo criação minha e esses dois machos que é criação minha, entendeu? Certo. E aí, no caso, o objetivo que você tem com esses coleiros aí, você vai pra roda, participa de. Pra roda, é pra é, roda. Né? O objetivo. Eu não ligo pra canto grego nada, eu gosto de um canto rápido. Até por isso que eu sempre tento. Aperfeiçoar o canto nesse timbre que eu te passei que eu, eu sou apaixonado por, por esse coleiro aí Certo E eu tento passar pro meu plantel é, 100% que eles ouvem é esse canto aí Entendeu? Aham uhum. É o cortacanto, bem curtinho, né? Isso Ele Às vezes ele tem até um arremate Você vê que é um arremate Mas ele, é muito rápido a retomada desse passarinho Então eu tento passar pra ver se entra na cabecinha deles, né? Aham uhum. Eu tô vendo eu aqui eu tô vendo aqui, é um canto muito rápido mesmo. Tô vendo aqui, ó. E a melodia, eu tinha um passarinho é. aqui que já faleceu, eu perdi ele, já vai fazer uns três anos, aí, ó. o nome dele ficou sem preconceito pra não ficar sem limite, que até um piado que tinha no vídeo aí, que eu não sei se você viu, ah. tem uma parte que ele tá com que um dá um piado, até o piado ele pegou, pra você ter uma ideia. Nossa, meu. <risos> Cara, você tem que tirar a genética dos passarinhos assim, meu, porque, pô, é cabeça mole, né, meu? É, então, esse que tá aqui, que é o que tá galando agora, ele completou dois anos e meio agora. Cara, ele, ele. Ó, eu mudei o canto dele de grego pra Tuí. Aham. Uhum. É, eu tenho um vídeo dele que eu posso até te mandar. Ele passando 25 canto por minuto só cortando. Olha só. Quero sim, pô. Depois e você ele me canta manda. cheio e canta cortando. Canta cheio e canta cortando.